Olá, sejam bem-vindos às aulas de Tecnologia de Frutas e Hortaliças. Nesta aula, falaremos sobre o metabolismo das frutas e hortaliças. Metabolismo é o conjunto de processos químicos e bioquímicos que ocorrem durante o desenvolvimento dos vegetais. Pode ocorrer de duas maneiras. O anabolismo é um processo de síntese, ou seja, a produção de energia para o vegetal. Um exemplo é a fotossíntese. O catabolismo é um processo de consumo de energia, ou seja, o vegetal utiliza de suas reservas para o fenômeno acontecer. Um exemplo é a respiração. A fotossíntese é a transformação de energia solar em energia química. Só acontece no vegetal ligado à planta. A reação simplificada da fotossíntese tem como reagentes gás carbônico, Água, luz solar e clorofila, tendo como produto glicose e oxigênio. Ocorre em duas fases. Na fase clara, a luz incide sobre a clorofila, ocorre o processo de fosforilação, síntese de ADP e posterior ATP. Na fase escura, ocorre dentro do cloroplasto, uma organela da célula vegetal. Usa a energia produzida na fase clara para produzir compostos orgânicos e, finalmente, a glicose. Durante a fase de respiração, ao contrário da fotossíntese, ocorre o consumo de energia para garantir as funções metabólicas. A velocidade da respiração influencia a durabilidade do vegetal. Ela pode ser aeróbica, também chamada de oxidação, ou anaeróbica, como a fermentação. Esta é a reação simplificada da respiração aeróbica. Primeiramente, ocorre a hidrólise de polissacarídeos em açúcares simples, que são oxidados em ácido pirúvico, que é transformado em gás carbônico e água. Reparem que o produto da reação da fotossíntese é o reagente da reação da respiração. Elas são reações opostas, onde uma produz energia para que a outra gaste essa energia. A respiração anaeróbica ocorre na limitação ou ausência de oxigênio, produz acetaldeíde e etanol e, por consequência, sabores e odores desagradáveis. A velocidade da respiração é influenciada por diversos fatores, um deles é o tipo de vegetal. As hortaliças folhosas respiram mais lentamente que vegetais colhidos maduros, como o tomate, por exemplo. Porém, um alface não tem durabilidade maior que um tomate, já que outros fatores são importantes, como a relação à área e volume da superfície. Quanto maior esta relação, mais perecível é o vegetal. Temperaturas altas aumentam a velocidade de respiração. Oscilações da temperatura também. Composição gasosa de oxigênio e gás carbônico também influencia a velocidade de respiração. Veremos melhor este efeito quando falarmos dos minimamente processados. O etileno é chamado de hormônio do amadurecimento, portanto, sua concentração está diretamente ligada com a respiração. Quanto mais etileno, mais rápida acontece a respiração. Danos mecânicos são machucados que ocorrem aos vegetais quando sofrem queda, amassamento, ataque de passarinhos, etc. Em vegetais danificados, a respiração aumenta durante o processo de cicatrização do dano, pelo aumento de substâncias cicatrizantes, como os compostos fenólicos. Os principais perfis de respiração de vegetais são os denominados climatéricos e não climatéricos. As características dos vegetais climatéricos são alta taxa respiratória, amadurecimento imediato, necessitam de mais energia e amadurecem após a colheita. Isto provoca produção autocatalítica de etileno, síntese de proteínas e modificação na permeabilidade celular. As características dos vegetais não climatéricos são amadurecem mais lentamente, demanda constante de energia e não amadurecem após a colheita. Isso provoca declínio da taxa de respiração ao longo do tempo, perda de firmeza e da coloração verde após a colheita, sem relação com a respiração. Este gráfico representa o perfil respiratório de quatro vegetais. O eixo Y representa a taxa respiratória medida em miligramas de CO2 consumido por quilo do vegetal por hora. O eixo X representa os dias de armazenamento do vegetal após a colheita. O aspargo é um caule colhido imaturo, pois é consumido desta forma. Seu perfil respiratório na curva pontilhada não está classificado em climatérico ou não climatérico. A taxa respiratória reduz constantemente com o passar dos dias após a colheita e ao décimo dia começa a aumentar, demonstrando aumento na velocidade de deterioração. Para a uva, observamos um comportamento não climatérico. A curva de losangos mostra que a redução da taxa respiratória é constante durante o tempo de armazenamento. O abacate, representado pela linha cheia, e o tomate, representado pela curva de triângulos, demonstram um comportamento respiratório de vegetais climatéricos. Os picos de ambas as curvas sugerem um aumento repentino na taxa de respiração, durante o armazenamento. Este pico indica o amadurecimento rápido do vegetal. Obrigada por assistir. Dúvidas podem ser esclarecidas no chat ou enviadas no e-mail robertaleone.utfbr.edu.br